automático isso é um sinal de treta se inscreve aí tio tem uma caixinha aqui só para relembrar Sim. no Resident Evil 7 normal como é que é o negócio Olha, tá, tá rolando como é que é você tá escutando isso eu sou o único que tá ouvindo isso aí tem, tem um, alguém comendo Doritos ali na salinha hein? tá escutando tomando café Doritos Pode ser, hein? O cara tá no lanche, hein? Oh, it's quite, bro! Beleza, vamos respeitar o lanche do cara? Antes de mais nada, nossa senhora, tio, ó, tem uma coletânea aqui. Munição anti-regenerativa, Chris curte. Munição de escopeta. 20! Adora! Que demais! Ô, oh, meu pegamos aqui granada, tio. Oh, Estamos prontos, Escopeta na mão. Vamos lá, tio. Ô, oh, liga a luz aí, Chris, não tem como ligar a luz não. Não. Liga o... Christopher, stay with us, I see. Very impressive, my friend que really ok. Oh meu Deus, granada, tio, granada. Ó. Oh. oh meu Deus, era essa mesmo que eu queria aí? Era essa. Ó. Oh. Isso, aí, carma, carma normal, Isso. Ó. Oh. Só tio. Pra... para alegria deles, ó. Oh. <tos> Caverninha é treinado pra isso, tio Eu e o Chris fizemos treinamento de zoinho Ó, oh, ó oh. Oh, Mais um Pera aí, zoinho aqui, pera tem mais, tem mais O quê? Ô, oh, meu Deus, é gordo Gordo Pera aí, tio, pera aí, vamos, vamos ficar quietinho, gordo oh, Não, não oh, Escopeta, tio oh, meu, gordo, gordo triplo oh, Pera aí, tio, sai Ai. Oh. Gordo triplo não, hein Nossa, zóia ele, zoia Oh meu Deus! Rapaziada, escopeta, não tem brincadeira não, tio. O jogo é do mal! Ele é do mal, tio! Ainda tem outro. Ô meu, Saci, perene! O oh, oh. oh, Chris! Rápido! Rápido! Rápido, Saci! Ó, oh, munição especial pra Saci, beleza. Escopreta. Ô oh, meu, escopreta tio! Ei! Hey. Rapaziada, tem que ser rápido, tio. Tem que mudar as munições aqui. Oxe! Oh, oh, oh. oh, estou bem, estou ah. bem! E aí, qual que é o próximo? Manda mais, tio! Manda! Sorte! Rapaziada, foi meio sorte mesmo, eu que O quê? Onde? Como é que é? Vai tomar no caneco! Oh, meu Deus! Olha, gordo, gordo mestre, gordo mestre! Oh! O perereca! O perereca aí não, hein! Escomprei com você! Eu ah, escomprei! O oh, perereca! Oh, oh. Onde é que é? Olha ah, isso a aqui, ó. Oh. oh, meu Deus! Vai escapar! O cabine busca seus olhos onde você estiver, hein! Oh, na cara! Apaziada! Nossa senhora! Que transpirado, hologramado, pererecado! Nossa, perereca! Aí você cai! Meu Deus, que, que é isso? Qual modelo? Vai falando modelo pra mim! É Perere? <risos> é Tima no Gordo! Que que é isso? Rapaziada, meu Fazer, tudo, tá um... calmo, tá calmo, tá de boa! Não, ah, tá bom, isso não dói! Vai, Outro! Como oh, tá acabando a missão, hein! O quê?! Ele é profissional! É o pererê! Não! Era o perere. Vocês não me avisam que era o perere, tio. Ele é imortal para com a escopeta. Ele é imortal para com as arminhas. Beleza, começou já. Ó, ó, paralisa os lobbies. Beleza. Escopreta Escopeta. Ó, zoinha. Beleza, foi tudo. Tem que, ficar, tem, tem que ficar ligado no pererê Já pega essa arma aqui e muda Ó, o pererê cola o gordo, o gordo também chega Beleza, completa Cai, zoinho É só zoinho que pra frente, ó Beleza. Carrega Não dá chance O quê? Onde? Onde? Rapaziada, ele tá dentro do meu rim Ele tá me segurando Oh, meu Deus Onde? Achou oh, Ele tá manejado, tio o pererê, o pererê, não o pererê. Oh, pegamos a tempo, hein. Pegamos o pererê a tempo. Ó, oh, paralisa esses lock pelo amor de taus. Yeah! Beleza, de tudo sai. De tudo sai. Beleza. Ô, oh, meu Deus do céu, o pererê é do mal mesmo, hein. Acabou a munição contra o Gente, o oh. tio, tinha mais munição ali dentro. Já era. Rapaziada, o, o Chris Wayne, Ô, oh, meu Deus, tá vivo, hein. Nossa, oh, sim, ó, tá viva, biquê. Ó, que esse lock, Chris, e aí? Oh, nossa, ele é do mal, pico dele, Cris. Não tem como não? <risos> Olha aí, tio, o cara só usou o zoinho ainda querendo picar. Hmm. Rapaziada, já. Ô já... meu como é que diz? é? Perereca, oh, é de boa, perereca é de boa. Rapaziada, não tem muito só pra matar o perere outra vez. Burro! Ó, oh, o Caverninho esqueceu essa munição aqui, tio Ó, oh, mata seis locks deles Rapaziada, é contado os tiros Você só pode dar seis tiros Anti-pererê Vamos já equipar E vape à espera do pererê, hein Todos contra o pererê Vem a mim Ó, oh, o corpo também é do mal tio. Tem, que, tem que picar ele com essa arma aqui, beleza Temos munição suficiente para os pererês, hein Vamos ficar calmo, Chris o primeiro pererê já apareceu Ó, ó já pica o barrigão dele Tranquilo Escolha preta Zóia Fap Beleza Rapaziada, estamos indo com calma, tranquilamente e profissional Ação e diversão Beleza Curtiu? Manda Manda o resto O cara tá tá preparado Vem oh, Chega boa, né? Aí perde, perde o zoinho. Ixi! Tem mais, hein? Vamos para esperto Tem mais Ó, ó, ó Outro zoe aqui Papo já foi Outro tiozinho já foi tá Outro aí aqui. Beleza. Manda mais. Pode mandar. É de boa. Boa. Mas tem que carregar tem uns aleijadinho de do mal, hein. Ó, perere. Perere já pica. Bato. Beleza. Troca de arma. Pega. Pica. Outros aí. Também tá profissional, hein. Ô, meu Deus. O que, que é aquilo? É perereca. Ô, perereca serve muito loco, hein. Ó, duas pererecas perereca, rapi... Ei, Três. O que, que é isso? Perere? Não, é de boa. vai, vai, vai, vai. vai. Rapaziada, estou calmo. Pode mandar mais, o cabelo tá preparado agora. Tá com as munições. Quase, tio. Quase. Mas não pegou. Peraí, vale mais? Tem mais? O quê? Peraí, hein? Não tá valendo isso não, hein? Onde? Mas é super gordo. Eu tirando gordo! Dois! Dois! Beleza! Um no gordo, dois tirando gordo. E aí, tio? Rapaziada. Já, já foi? Manda mais, seu lock Olha meu, ah? meu Deus, calma, cara, vai que é? O escuro não vale, hein? Okay. Não tem mais nada, tio, beleza? E aí? Não tem and i every second uh. soldier boy just like i'm going to enjoy watching you burn I'm I'm the the oh, down to de novo tick, top, oh, tick top. Se for If you're gonna kill me just kill me the love of shut the fuck up but I can't. Um Rapaziada, temos tempo, hein? Ixi! Ó. Ô meu Deus, como é que é o negócio? Sobe a escada, Chris. Tem um item grego aqui, hein, que eu tô ligado, hein? Rapaziada, tem um negócio especial, hein? Vamos <coughs> subir a escada aqui, pelo amor de Deus, cara. Vaza, vaza. Rápido! Onde é que é? Que o caverninho não tá vendo nada, tio. Olha o tanto de coisa aqui. Bica, Chris, é nóis. Tchau. Tem tempo, sempre tem ter para munição. Coiche! Onde é que é? Lá em Sorocaba. Eu não tô vendo nada. Liga um dante biques aí. Vai tomar no caneco. Onde é que é esse negócio? Olha, o cabineiro vai morrer outras vezes aqui. Só, só pra... ti. mas oh, é aqui. One, two, three. Não. Opa, oh, já pegou as munições? Tá? O e O que? Não deu? O oh, Chris. Two. Oh, o Chris, e aí, tio. Oh, Chris! Man. Olha, abre esse buraco aí, Chris. Pula de ponta. Tem como. Não abre não, hein. Just a little more. Isso, Chris! Oh, Chris! Uh... Tá saindo? Uh... Oh, Chris! <laughs> Deu certo. Pula, Chris. Pula. Beleza. Como é que é? Onde é que vai? Não tô lembrar não. Não ah, tô com nada, tio. Liga a visão grega aí, eh, Chris. Não é nada, tô entrando aqui Como é que é o negócio? Oh meu Deus, Chris, cuidado Ai, gente. Tá, tá indo bem oh. Só pode ser por aqui, Chris Ó oh, a rampinha, desce, Chris Pula, tá de boa Oh! Como é que é o negócio? Vida pro resto da sua vida Fazer a Saiu Sai o sai, tio Oh meu Deus, do céu, beleza Estamos em um local altamente Chris, desconhecido. Tá bem? Sim, claro que eu tô bem. bem. É o Chris. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're after that. You think so dead. This might be our chance. Who send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me postado. Rapaziada, vamos atrás do Lucas. Chris de boi, Corredores e salinhas. Primeiramente, o caverninha vai na escadinha aqui que tá mais perto, hein? Vamos se ligar. Tem é uma porta aqui altamente suspeita. Tá parecendo que está um local mais habitável para o Chris, hein? Aquelas cavernas ali não estava nada engraçado. Não, nadinha. Beleza, já está trancado ali em cima. É a verdade. Coro, altas escuridão. Portinhas que não abrem abrem, hein rapaziada já tem um, um pererei ali dentro vamos ficar esperto tem autos deles hein cabine não está com medo simplesmente ele vai procurar por mais munições hein? ó vamos ficar esperto contém informações aqui ó ó o pererei momento do parto do pererei altamente reprodutivo vamos ter que eliminar esses locks tão forgado. rapaziada tá rolando um computadorzinho aqui ah. Tem como abrir aqui? de peito, tio. Peraí, tá rolando umas caixas de som aqui, você não se importa. Cabernet abre. Suspense. Para com essa porra aí, meu irmão. Peraí, são todos aqui, hein. Ó. Ó. é de boa aqui, caberninho é treinado pra matar. Só relembrando que temos apenas mais um tiro. Mas aí não, hein, escorpião rei. Pede o zóio aqui, ó. Já foi, já foi. Se tiver... Ele tá vivo. <risos> jogueira, chegar, oh, oh, meu Deus, rapaziada. Ele morreu. Oh, <risos> oh, meu Deus. Você morreu. Tadinho dele. Beleza. Rapaziada, foco na missão, hein. Não está nada fácil. achamos bonequinha umas aqui, hein? As mesma. Do Resident Evil 7, hein, Se você lembra dessa daqui. Nunca vai lembrar disso, não. E tem essa daqui que é especial, hein? Esse modelo aqui é a minha, não? Parece a minha, hein? É parecido, né? Essa é uma cadeira de roda altamente profissional. Pode ser da veinha também, do Resident Evil 7. Jogo normal. É sim. Foto da Mia ah. com a mina mais pilantra do jogo. Não vou estragar, hein? Não vou estragar. Veja a série Resident Evil 7 no canal do Caverninha, se você ainda perdeu ela. Beleza, já parece que pegamos. Pegou certos itens aqui e podemos sair da sala. Esse local está altamente escuro e perturbador. Ó, ó, contém mais munições profissionais. Não podemos perdê-las, tio. Esse jogo dá munição contada. E o vai precisar de vasculhar os local, hein? Vamos ficar esperto. Beleza. Essa sala não nos interessa mais. Não! Temos nove munições do tiro. Para matar o saci pererê Demorou, é nóis Vou simplesmente ficar esperto aqui nessa salinha, tio, ó Contém itens aqui, eu tô sentindo, ó, ó Munição de arma de mão É, ué ah, Granadinha Outra granadinha, beleza Rapaziada, rola uma informação aqui 11 de junho de 2017, cansei desse tal de Lucas Deram pra ele o meu cargo como chefe de pesquisa O que pensam que sou? Porque eu... Graduado em Stanford com mestrado em microbiologia. Tenho que obedecer esse lunático. Ele só fica brincando com as coisas, faz elas brigarem entre si e conduz autópsias desnecessárias. Ele é doente, não conhece o potencial do Mutamiceto Série E. Vou denunciar o comportamento dele na próxima reunião. Vamos ficar esperto, gente. Esse cara simplesmente deve ter se ferrado com o Lucas. <risos> o quê? Olha, <risos> é, pulou da mesa do parto de operação da cirurgia? Ah, <risos> oh, meu Deus. Vai merecer um joinha hein? Fica no zóio, ó. ó. Vamos cair certinho. Mas o cara tá fingindo de morto aqui na sala. E ó, até derrubou o, o creme de... <risos> de mocotó dele aqui. <risos> Vamos ficar esperto, rapaziada. Se inscreve aí, tio. Pega esse compreto aqui que eu não tô, não tô gostando nada dessas gracinhas, hein? Eu, eu também. Antes de mais nada, vamos deixar carregado aqui no peito a munição do perere, hein? Papaca! O perere é um cara altamente periculoso e tem que sim ser tomado todos os cuidados possíveis antes de enfrentá-lo. Como é que é o negócio? Tá rolando uma falinha aqui? Ó, tem alguém trocando ideia? Beleza, não? há energia. Lucas. É o Lucas. Sim. ficar agachado aqui. Ó, só o para no... ter certeza de que o Chris vai ficar bem. Hein? Beleza. Já estamos bom. Vamos ligar a energia. O cara... o cara, vai ficar vai ficar sinistro. Falar, Quem mexeu na energia? É o Chris por trás da cena, hein? Ó. Vamos ficar esperto, o cara. O cara tá na, tá na, vas... na vasculhação hein? Será que ele vai abrir a portinha aqui, tio? Nope. Se ele abrir aqui, eu bico ele por trás, hein? Rapaziada, agora eu não sei. tipo, Será que ele tá vindo aqui na portinha? Ó, oh, ó. Oh. Se ele abrisse aqui e fosse mexendo no painel ali de novo. Rápido! Ah, o Chris simplesmente escopretava velho. Ah, é é oh, oh! Lucas! Rapaziada, é bom você correr, aí. É bom você correr, seu Loki. Pode até como quebrar esse vídeo logo não? Não! Beleza, agora podemos abrir a, a porta aqui, não vez por porque tava sem energia. Abre bem, Chris, beleza. Oh, corre! Olha, granadas profissionais Vá. Rapaziada, vamos fechar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido essa série Cavernista altamente não curtindo Por motivos de sofrimento de rim, pulmão, pâncreas, fígado e dores abdominais Rapaziada, te vejo na próxima Se você curtiu o vídeo, dá o um like Compartilhe com seu primo, vô, tataravô Primo do pai do seu tio e amiguinhos dos primos Vamos te vejo na próxima